Fala galerinha, tudo bom? A gente já está com o nosso DIR aqui aberto. Só que eu vou fazer um pouco diferente nesse vídeo. Eu vou bater um papo antes, e na hora de postar, eu vou deixar para vocês marcado quando a gameplay começa. Se vocês não tiverem saco de MV conversando, aí não tem problema, pode saltar para onde a gameplay começa que eu vou deixar marcado. Então, deixa eu dar uma fechadinha aqui deixa aí em um Stasis Deixa eu tirar o áudio também para não ficar atrapalhando Pronto Na hora é que começar a gameplay a gente volta tudo Então é, Faz um dia que eu não gravo Para postar no DR Vocês não vão perceber a diferença Porque O vídeo de hoje eu vou estar tá jogando hoje E já postando hoje Mas geralmente eu gravo de noite Aí eu dou aquela editada que eu sei fazer e solto no outro dia. E aí, é, vou bater esse papo agora com vocês. Não sei se vocês perceberam, né? Provavelmente perceberam. Pode parecer que eu fico olhando pra algum papel que tem alguma coisa escrita, mas não, cara. Eu não planejo nada, eu não tenho um boteiro, nem sequer eu tô, eu tô adotando tópicos para os seguintes vídeos. É mesmo, é. Porque eu me auto autodiagnostiquei com TDA, que é o transtorno de déficit de atenção. Existem duas variações, que é a. aquela pessoa que é hiperativa, né? não consegue parar quieta. Já eu não tenho tanto isso. Balan eu balanço a perna e tudo, tenho alguns tiques, mas eu não. eu consigo ficar quieto parado num canto de boa. Assisto filmes e consigo ler de boa, né? Tudo bem que às vezes eu me perco nos meus próprios pensamentos quando eu tô lendo Parece verídico! Mas eu consigo sentar na cadeira e fazer as coisas. Então eu acho que eu tenho hiperatividade. E por que, que eu tenho tanta certeza que eu tenho TDA? Porque, cara, na hora que eu fiz o... os testes, eu meio que gabaritei tudo. E eu sempre fui muito bom de diagnosticar coisas, né? Eu analiso os sintomas, procuro as doenças que batem com sintomas e vejo aquela que mais tem sintomas em comum. E, porra, sempre dá certo, velho. Eu já diagnostiquei até endometriose em alguém para vocês terem uma Não, você tá inventando, irmão. Né? Eu já falei para a pessoa, pô, você tem que fazer tal exame, fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí depois que os médicos testaram uma coisa testaram outra, eles pediram os exames que eu sugeri. E aí o que, que aconteceu deu certo. Eu sou. Eu confio muito no meu diagnóstico. <risos> Apesar do nosso, mé do nosso médico. O um médico, geralmente, ele é aquele cara que estuda pra caramba, né? Só que na verdade. A coisa que o médico mais tem que fazer é, na verdade, saber ouvir o paciente. Saber entender o que o paciente está sentindo. E é o que eu sei fazer. Eu vejo o que eu ou que a pessoa que eu estou meio canalizando está sentindo. Eu procuro entender ela e aí, baseado nisso, eu vou lá e dou o diagnóstico. Então, é isso aí. Esse vídeo provavelmente vai ficar com um, um pirula de duração, né? Não, não sei se vocês sabem o que é um pirula de duração. Tem um youtuber é, chamado Pirula, que ele faz vídeos longuíssimos de uma hora, e aí a gente usa ele como uma medida um de tempo, né? Um vídeo de um pirula de duração é uma hora. Beleza. É, eu tive umas ideias para esse vídeo, eu vou bater um papo aqui sobre... Meu, o meu dia de ontem e hoje, e aí depois disso, eu vou fazer meu gameplay normalmente. Cara, ontem eu passei o dia fritado, muito louco, era como se eu tivesse tomado uma uma bala de êxtase. Caramba, véio. eu fico ouvindo ventaninha o dia inteiro, eu fui loucão pulando. Ouvindo música doido, estudando sobre edição de vídeo, né? Que eu quero fazer um vídeo igual o, o Games Edu é E aí eu vou botar eu vou mostrar pra vocês a minha evolução né? Na edição Minha evolução de um dia Na edição E aí, cara, eu vim inventaria aquela loucura E um cérebro fritando assim, muito louco E aí, beleza, eu estudei Sobre edição, eu postei aqui na minha página do Insta, que a de pra quem quer, porque eu também preciso me monetizar, né? eu preciso ganhar dinheiro. E aqui eu vou postar umas coisas, né, tipo assim, aí ah, eu postei Feliz Ano Novo, dia 22, né, dia 5 do 1, cara, a pessoa tá postando Feliz Ano Novo aí eu coloquei aqui enfim chegou 2022. você pode achar que estou atrasado para uma postagem de feliz ano de novo mas e daí foda-se vamos aproveitar para nos livrarmos das cobranças e de toda a ansiedade aí ah, eu postei essa aqui também que são dicas de cuidado para os pés né Pô. eu vou mostrar para as pessoas que eu entendo de, dessa merda né eu não sou qualquer qualquer qualquer média que está postando que tá vendendo produto e não, não, não sabe o que serve, não conhece não. então eu vou postar essas dicas, criar autoridade e aí eu vou postar minhas minhas, minhas paradas e tentar vender logo também meu canal no YouTube também é ser um, um, um, ótimo, um ótimo divulgador eu sou minha cabeça é muito rápida e minha boca não acompanha ainda nessa ter uma empresa é foda foda nada. eu me sinto foda eu postei na minha, na minha rede social outra coisa, fui eu que fiz aqui essa, essa artezinha, eu também não sei fazer isso eu não sei editar porra nenhuma e aí tá sendo um desafio pra caramba mas estamos batendo né você vê que ficou tudo toda, toda a foto ficou basicamente a mesma você vê aqui os classes do Canva né que o Canva eu não paguei é grátis. e aí... É isso aí, velho. a gente tá aprendendo, tentando se superar, tentando... eu tô tentando criar a minha identidade, né? Que eu, eu não sei quem eu sou ainda por completo, eu tenho ideias apenas. E isso aí já me puxa um gancho pro que eu disse da minha outra série, né? De... você já parou pra pensar. Eu falei que eu ia postar um vídeo sobre identidade... Sobre você saber quem você é, e outro sobre entender a vida e o, e o mundo, né? Já não dei ideia, cara. Eu tava pensando aí, fritadão, loucaço, o ronamento Aí eu falei, porra, velho, vai ser legal se assim, eu falar sobre o Franz Kafka. Uhum. <risos> Nada a ver, né? Porra, é assim que a cabeça de entender, funciona, né? O loucaço vira... Do... Porra, se ela mesmo se acropela e a gente fica irritado, muito doido. Então, cara, eu, eu li um livro chamado a, Meta a Metamorfose de Kafka, né? Ele escreveu esse livro com 23 anos, foi 22 na minha idade. E é um livro puta profundo, velho. Que eu, eu li ele 10 anos atrás, eu era criança ainda. O cara é foda, patroa. Meu professor de história, ele se chama aí, ele era é um professor de história na época, um cara legal, chuveiro de bola pra caramba, muito doido também. A gente pirraçava esse cara pra caramba, velho. <risos> Pinhaçava pra caramba. tá ah, beleza, o cara não fingiu, boa. Ele até se admirou, porra, gostado de um cara, eu falei, porra, tô, tô mesmo. Mas eu não entendia que esse livro era foda, era fodacho, cara. Eu simplesmente lia e queria saber a história, entendeu? Eu queria saber como é que a história terminava. Mas ali agora, ontem né, do nada, eu estava viajando e falei, porra velho, esse livro desse Kafka ele tratava disso aqui que eu tô pensando. E aí, velho, eu vou continuar minha série e você já pensar falando sobre o Kafka. <risos> né? Eu vou fazer um, um estilo assim. Eu vou fazer um vídeo. É Fazendo um resumão do que eu lembro do livro, que eu li 10 anos atrás, e aí eu vou depois ler o livro e vou fazer um vídeo sobre ele, né? Vendo a minha leitura de agora, diferente da, da leitura de 10 anos atrás. Inclusive, a leitura de 10 anos atrás eu, eu li um livro da literatura infantil, né? É um livro infantil. E agora eu vou ler o um livro de adulto, né, que ele não vai ser tão raso, tão. Não, o infantil é macio as palavras, né? Ele não, ele não dá aquele copo de veneno para você, ele dá só uma pequena dose. E aí, eu vou fazer esse vídeo assim. Então, resumindo: ontem eu postei na minha página do Insta, eu fiquei um momento afetado, não louco. É, fui na praça sentar, ficar o um momento ali lá na praça e vendo um lugar as linguas passar, vendo as pessoas passarem, eu tava lá no caso viajando na minha no meu mundo aí velho eu sempre fico olhando tudo ao redor eu tenho um eu tenho um tique que eu, eu, eu tenho que olhar pra tudo ao redor eu não consigo bom eu nunca fui é, eu não fui assim antes, antes eu me policiava, eu tentava focar só num ponto, né? Eu não entendia a pessoa que eu era. E aí eu tentava, digamos que, ir contra a maré da minha cabeça. Eu andava focado só num lugar e. E era como se tivesse duas paredes na minha cabeça e eu só iria para frente. Aí agora eu, eu tô me libertando mais, eu tô entendendo mais quem eu sou. E aí, eu tô é, deixando meu cérebro focar em tudo que ele quiser. Porque é basicamente isso que uma pessoa que tem um transtorno de déficit de atenção ela faz. Não é que ela não tem atenção, é que ela não foca a atenção dela. Entendeu? Ou oh, será que não? E aí, eu fico olhando tudo ao redor. É, basicamente. Sem motivo. E aí ontem eu prestei atenção que tinha um carinho sentado num banco a uns 15 metros do meu. Aí beleza. Eu tava olhando pra frente de boa no Rintanier, inclusive tava tocando uma música do Rintanier, assim, que fala que o mundo vai acabar e que é, é Ed Macedo tá, vai ir vai pro céu pegar o postes lá para ele vender aqui as indulgências dele para a galera para o céu, né? Porra, que a procura de salvação está grande. Aí me para esse cara na minha frente. falei, assim, era é um cara bem vestido, né, gordinho, alto. Falei, porra, esse cara não vai me, me pedir comida, né? Ele tá gordinho e armado. Esse cara aparentemente não vai me roubar porque ele tava todo engomadinho. Eu falei, porra, esse cara não tá é um assaltante. Vamos, vamos ver o que esse cara quer. Aí o cara falou na minha frente assim, porra, você é filho de... Não, ele não falou isso, assim, mas ele falou assim, porra, velho, você, sua mãe é da igreja tal? Eu falei, é, assim falei assim, eu falei, pensei, dei uns, uns dois segundos assim de suspense, eu falei, é, é da igreja tal. Ah, cara, eu conheço sua mãe, eu conheço você também, você ia na igreja há uns anos atrás, né? porra. Aí eu falei, eita porra, é agora. Ah, uma informação para vocês, minha mãe tá me enchendo o saco para ir na igreja há meses. E eu não tô afim, né, pô? Porque eu entrei na vaga assim de ateísmo, né? Porra, eu sou um ateu não praticante. Eu não, eu não fico pregando a morte de Deus pelos quatro.. pelos quatro ventos. Eu sou mais na linha de. Ficar de boa, sabe? O meu ateísmo é só pra mim. E aí, cara, esse cara me, me convidou pra ir na igreja. Eu, falei, eu pensei assim, velho, se eu falar não, ele não vai embora. Ele não vai parar de falar, vai insistir, porque já aconteceu comigo. Já. E aí eu falei, cara, eu vou. Beleza, dei um número pra ele E aí, nisso eu levantei Peguei um momento e fui embora Voltei pra casa E aí Fui, é, fui passear com um cachorro Viajando Nas músicas, nas letras No espaço na minha própria mente Nas nuvens Nas estrelas, não sei se eu já falei as estrelas e aí eu cheguei em casa, tomei um banho e fui dormir. Cara, aquela tava fritada, né? tava fritadaço. Aí, antes de dormir, vai aquela depressão, aquela saudade da filha. E aí vai. Depois eu dormi. E aí, eu, hoje eu acordei. Normalmente eu levantei, fui tomar um sol, voltei, fiz meus exercícios físicos, depois de dar uma procrastinada também né? nos meus no, no joguinhos de celular. Depois de ter visto uns dois cortes no YouTube e é assim. velho, Nunca nunca levei um corte. Você vai se foder. Não dependa de um corte. É pior que droga. A droga é muito visível um corte. E aí cara, fiz meus exercícios. Hoje eu levo no meu quarto você pode ver que um o meu ele tá, ele tá do mesmo jeito do, do primeiro vídeo que eu gravei. A massagem do mesmo jeito. Eu não durmo na cama. Eu durmo no chão, é, eu só coloco um travesseiro, para quando eu viro de lado, eu gosto de, de deitar no travesseiro de lado. Mas quando eu deito de barrigo para cima, aí eu já deito no chão por mesmo, só me, me embrulho, boto uma blusa. E aí, isso faz bem para as costas. É, é muito bom, velho. Suas costas ficam novas se você durma no chão. Não, você tá inventando uma história. Você tá inventando uma história. Eu não... Aí beleza, eu fui fazendo os exercícios, né? Calistemia, você pode ver que eu até. Eu não sou aquela pessoa maior. nem não dá pra ver jeito. E agora também, eu, faz pouco tempo que eu comecei. Você dá pra ver até uma definiçãozinha aqui. Tem um mês mais ou menos que eu tô fazendo exercício. Mas a gente inventa cada coisa. Mas pra frente vai melhorar. Vou ficar, todo tudo shapeado, ficar é gigante. Uh -huh. Eu tava vendo os vídeo do Paulo Manson e falei assim, pô, vou ficar. Não vou ficar gigante esse escada, mas né? vou ficar bonito. velho. E aí, velho, você tá pescando né? como é que funciona a cabeça de uma pessoa que tem a totalmente aleatória, é totalmente louco, caça, fritada, 220. Beleza. Eu tava falando dos exercícios. Beleza. Eu costumo arrumar meu quarto todo dia. Bravo! Por que, que eu arrumo meu quarto todo dia? porque velho eu vi uma frase assim né eu sempre costumei buscar o sentido da vida sempre costumei ficar todo pessimista deitado na cama e aí eu vi uma frase que começou a fazer sentido para mim eu já tinha visto ela que é enquanto você não acha o sentido da vida arrume seu quarto não você tá inventando Da onde que tu tirou isso não, não. e aí eu sigo todos os dias religiosamente Acordo zero, faça decência, arrume o meu quarto e dorme cedo. Vocês sacaram só essa interpretação digna de receber um Oscar. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do Ripple. Acordo zero, faça decência, arrume o meu quarto e dorme cedo. De não! E aí eu vou adicionar nessa nessa nessas coisas a se seguir o cuidado com a minha página né que eu mostrei para vocês o cuidado com esse canal e aí vamos lá aos poucos caminhando né um passo atrás do outro um passo depois do outro e a gente vai indo pois então cara eu sinto que tem muita coisa para falar eu sinto que eu esqueci de falar de muita coisa mas é assim que minha cabeça funciona né? Uma coisa que eu aprendi Eu não vejo muito sentido nas coisas na, Aliás, eu, eu nunca vejo sentido em nada Até, a minha, até as minhas paixões é, A maioria do tempo eu não vejo sentido nelas E aí eu só vejo o sentido na hora que eu estou fazendo Aí na hora que eu estou fazendo eu fico fritadaço E eu lembrei o que eu tinha que falar Então eu sou muito desatento, né? mas, por exemplo, eu fiquei focado pra caramba estudando sobre a edição. E hoje eu fiquei o dia inteiro, agora já é 3 da, 3 da tarde. Hoje eu fiquei da tarde que eu acordei, até agora, sentado, vendo, é, pegando memes na internet, editando, cortando, deixando bonitinho, tirando o áudio, e fazendo essa pasta aqui, olha. Pera aí, eu, eu tenho que mudar a web. Beleza. Essa pasta aqui. Cara, eu acho que eu... Vou... Olha, pode ser que vocês não viam a minha página no Instagram. Então eu vou mostrar pra vocês agora, logo aqui. Qualquer coisa depois eu edito. A minha página no Instagram é essa aqui, eu mudei pra quem quer. Tá vendo? Aqui é a postagem sobre cuidado com os pés que eu falei. E aqui é a postagem do ano novo que eu falei. Talvez se vocês não... Talvez se a imagem... É, não tiver saído, eu vou lá na edição e ajeito. Beleza. Eu criei hoje essa pasta aqui de memes, tá vendo? Ah, Área de trabalho, bora aqui. É, vídeo de memes. Mano, olha o tanto de meme que eu que eu editei, que eu tirei o áudio, que eu fiz bonitinho tudo isso pra começar a editar o vídeo de uma forma legal e eu fiquei nisso focadaço verifica a inscriçãozinha no canal o gostejinho e tem a sininha né? eu tenho muita dificuldade de, por exemplo, varrer a casa lavar louça, lavar roupa é muito, é muito difícil você focar nessas atividades pequenas as pessoas com TDA, elas são totalmente desmotivadas, só que tem vários poréns. A gente é 8 80, né? O TDA, ele é uma ben... é maldição, mas ele também é uma bênção. Por exemplo, eu posso ser totalmente desmotivado em uma coisa, mas se... se tem outra coisa que me gera muito interesse, eu posso passar horas focado nela sem desviar o olhar. Igual, eu já fiquei mais de 24 horas jogando Counter Strike. Né? E, e hoje eu fiquei fazendo esses memes. Porra, velho. A gente meio que tem uma... Igual, igual eu falei no, no outro vídeo. A gente tem uma Ferrari que não consegue plotar direito. E é isso aí, velho. Eu, eu sinto que eu esqueci de falar mais alguma coisa. Só que foda-se. Puta que pariu, hein. É, é assim que eu sou e, e eu, não, eu não posso ir contra eu mesmo. Eu tenho que trabalhar a favor de mim. Hoje mesmo eu vi uma, uma frase que fala isso. Né? Não busque corrigir a sua miséria, busque aprender a conviver com ela. Porque o ser humano é basicamente um ser que vive na miséria, na sua própria miséria, com seus problemas. Então eu tenho que aprender a conviver com os meus, você tem que aprender a conviver com os seus e tirar o melhor de si, apesar dos seus problemas. Muita mensagem motivacional, né, velho? Caralho, eu vou botar um efeito muito louco aqui. Porra, maluco, depois dessa esse vídeo já valeu. Valeu, assim, bora encerrar, já era, tá bom demais, zeramos o game. <risos> Only play são com flazing Aí, moleque, eu tô brincando, tá porra? Vai ter o um vídeo do jogo ainda, liga aí, bora lá Beleza, bora lá pro DR Chega de, de enrolação <todos> Vamos beber água? Ah é, falta a né? Vocês estão vendo a tela tô... <todos> Eu sou muito desatento aqui beleza estamos prontos pronto para epdr pro vamos o, o nosso editor ele vai na verdade o editor sou eu tá o nosso editor ele vai cortar esse pedaço porque eu vou embá Já molhei minha garganta. Vamos nos situar? Beleza, estamos aqui no abrigo seguro. Se eu não me engano, a gente já fez o quebra-gelo. A gente já esvaziou aqui esse abrigo. A gente já esvaziou esse. Certo. E aqui a nossa bicicleta quebrada. Com certeza. Agora a gente tem essa missão aqui, olha só A missão diária Preparar prato com carne moída Matar um oponente cobra Localizar a orelha de veado. Vamos ver quantas linhas eu tenho Eu acho que a linha fica aqui Não, eu componentes Cara, eu tenho 15 linhas E eu tenho 6 cordas que eu posso fazer linha então eu vou fazer o prato de carne moída. né? Beleza, depois a gente faz isso aí. Agora a gente vai seguir viagem. Bora para a estrada. Ah rapaz, bora liberar o áudio aqui. Estou sentindo falta do áudio. GG. Damos um. Agora que a gente vai seguir para a nossa missão. Sempre pela estrada, cara. Quando você sai da estrada, a sua bike ela quebra mais rápido e você anda mais devagar, tá? Vamos aqui. Qualquer coisa, eu, eu acho que eu vou cortar esse pedacinho e já vou ir direto pra essa cidade, tá? Pra adiantar o vídeo. Vamos aqui no, no restaurante. Agora a gente vai aqui na mercearia. Fomos atacados por baratas. O que, que eu vou fazer? Correr. Não tem. Vou fugir mesmo, foda-se. Sem perder tempo. Ah não, meu corpo tô mudando, cara. Eu tô puto já com isso. Agora que... o corpo tem que se curar. Ele vai exigir mais comida por causa disso. Procura. Olha só, achamos linha. Bom, a linha é essencial quando você se machuca Para você se estruturar. É mesmo? É? Você tem que fazer a sutura com a linha. Quarta de bombeiro sempre tem ferramentas, tá? É indispensável você passar nele. Peguei um revólver quebrado. Esse revólver não vou desmontar. Porque eu quero usar ele. Vamos aqui para a próxima cidade. Hum, fritando aqui na lucicônia. Vamos fazer lenha? Vai fazer uma fogueirinha? Vocês viram que eu tô com 44 de, de energia, né? Ou seja, tá na hora de parar já, fazer nosso abrigo, pensar na, na janta. E vou mostrar para vocês uma coisa legal também. Já temos aqui a nossa fogueira, vamos fazer a cabana. E agora a gente vai fazer a nossa carne moída. Com macarrão, vamos comer. Temos carne, mas vamos comer logo. Ela. Não, vamos comer uma carne, vamos beber água, alimentar o povo que ele está ferido com fome. Tadinho. Agora a gente vai dormir porque. Ah, fiquei, fiquei com fome Por isso que ele não, não vai dormir mais Beleza Agora a gente come a nossa massa Continua o nosso sonho Sonho da beleza Beleza Descansamos O que, que eu vou fazer agora? Um macete aqui para vocês Você vem aqui no alfinete e bota aqui 10 águas, gasolina não precisa. Trapos, você sempre é bom ter trapos porque você usa ele para se curar de algumas coisas. É alfinete. Bora botar aqui 15. 25. Você não vai botar no alfinete. Bora botar aqui um, um machado no alfinete. Marco, por quê? Calma aí, vocês vão ver. Vou botar aqui o alfinete aqui na ferramenta. Vamos sempre colocar duas. Vai que não um, um quebra rápido, né? Vai que não tá com a, com a durabilidade baixa. Então vamos botar duas. Pá, vamos botar só uma, porque a pá quase não usa. Você, eu vou colocar dois. Você, eu vou colocar o alfinete também. É importante a gente andar com armas. Você, cara, eu vou botar o alfinete também. Você é uma roupa muito indispensável. Você não. Você eu vou colocar um. Você não. Você eu vou colocar o alfinete também. Você não. A pistola eu vou colocar. As ataduras eu vou colocar 10. pregos não panela eu vou colocar duas eu vou colocar aqui esses quatro tá não vai dar muito bom cinco você não corda não não precisamos de corda vamos colocar aqui no vinho botar aqui dois a máscara é interessante vamos colocar essa vamos colocar aqui cinco esse revolvão aqui também. Depois a gente tira, tá? Se não precisar mais. As munições, né? Bota aqui 25. O que mais? A mochila não preciso. Não. A poção interessante levar. Duas. E faca. Tem que sempre ter faca. Essa panela eu vou colocar também. Fita, eu vou colocar aqui 10. Cola de osso, eu vou colocar aqui 50, né? 100. Óleo de máquina, eu vou colocar aqui 1K. Pelo menos por agora. Essas coisas aqui não eu não, vou, eu não preciso deles agora Vamos colocar aqui no, no isqueiro Nas linhas, a linha é dispensável Vou botar aqui um carro a linha não pesa Cigarros, é interessante também Você não pode ficar sem cigarros Ok, fósforo Por causa do isqueiro quebrar, a gente leva uns 10 Esse remédio aqui é muito bom também Bora lá É, agulha é importantíssimo, você não pode ficar sem agulha porque ela te cura com certas coisas. Entendeu? Nunca fica sem é, remédios também é muito bom. Principalmente o analgésico. Se você se quebrar tudo, você toma um analgésico que você fica sem efeito negativo. Ok. De colocamos alfinete em tudo. Tudo que a gente queria. Olha só, eu vou soltar tudo cadê soltei tudo veja só tudo que eu coloquei alfinete alfinete tá aqui viu e as coisas que, que tá equipadas também elas ficam tá então as coisas que a gente não colocar alfinete estão no chão deixa eu pegar essa tocha viram só agora a gente vai é, ser mais rápido na hora de chegar na cidade por exemplo eu venho aqui no chão largo tudo aí eu venho aqui na cidade e eu não preciso ficar aqui dentro dela me preocupando com o que eu vou levar e o que eu não vou levar. Então eu vou abrir ela aqui no machado. Gasta mais energia. Só que eu não posso é, quebrar a minha ferramenta, né? Porque eu só tenho um pé de cabra. Eu tenho dois, não sei. Mas eu acho que eu tenho só um. De qualquer forma, o pé de cabra é mais difícil de achar do que... Do que o machado. Então a gente usa é, fica aí com ele. O charuto cubano, cara, ele, ele aumenta 100% de, de energia e ele não te dá efeito negativo. Ele é mil vezes melhor que cigarro, é como se fosse um remédio. Eu vou ensinar vocês agora a fumar sem ficar doentes. Cuidado na hora de fumar porque deixa você doente, tá? Olha só, você clica no cigarro, tá vendo só? Não tem nada de doença aqui. Clicou uma vez, Tá limpo. Ficou duas. Agora a gente tem a chance de ficar viciado em nicotina. Então, você pode fumar até dois, dois cigarros é, com 100% de certeza que não vai, não vai ter problema nenhum. E você pode fumar três cigarros com uma certa segurança de não ficar doente. Depois do terceiro, a chance vai para 65. Já é mais da metade, né? Então, se você fumar, provavelmente... Você vai ficar doente. Vamos aqui no, no café. Só que eu sugiro para vocês não fumar mais do que dois cigarros, tá? O em nicotina não cura só com o melhor remédio do jogo. Só com a Barcelona. Vamos aqui nessa casa. Procura. Pegamos. Vamos aqui nesse outro. Olha só, um esqueleto de médico. Vamos ver se a gente acha ele. Achamos. Procura. Viu só? Remédio, um antibiótico. Ataduras. Carvão ativado. Tudo isso aqui é muito bom. Esse esqueleto de médico é, é ótimo. Agora a gente volta para o nosso acampamento. Fomos atacados por baratas. Vamos fugir delas? Não, essas aqui vamos enfrentar. Vai ser melhor a gente enfrentar. Eu vou aqui ficar safe aqui. Encerro. E vou deixar o povo aqui também. O bom dessas baratas aqui é que vai ser alimento para o nosso povo. Eu vou bater com a faca. Eu vou bater com a clava. E matamos. Essa aqui eu vou bater com o povo. E eu vou tirar o povo de perto. Agora eu vou encostar nela E vou bater com a tocha Agora eu dou uma facada E ela vai morrer Coceira no rosto Muito bem, as baratas morreram Eu vou aproveitar para pegar esse cano de ferro que ele, é um, que ele é um item bom Vou pegar aqui pegar esse aqui e agora a gente vai para acampamento. A gente vai abrir as baratas. Né? Mas não agora. Vamos colocar mais uma, uma fogueira aqui. Eu quero comer algo. Vou comer esse tolcinho. Tomar água. E agora a gente vai... Abrir as, as baratas e alimentar o corvo. Dar aqui uma carrinha para ele. Vai precisar de mais duas. Beleza. Vamos dormir. Agora a gente apaga essa fogueira. Pega tudo E dá pra seguir viagem, tá? Não precisa jogar nada fora Eu só quero largar aqui pelo menos 30% desse pano Não precisa disso tudo Vamos consertar essa mochila Beleza Agora a gente vai Seguir a nossa viagem pela estrada O que aconteceu? Ah, eu entendi. A gente a estava gente com benefício de, de peso extra por causa da, da massa com carne moída. Então a gente vai largar alguma coisa aqui no chão. Eu vou largar. Cara, eu vou largar. Na real, bora fazer um negócio aqui. Fizemos a tocha. Talvez agora dá para andar? Não dá. Hum... Vamos ver se dá para fazer um filtro. Dá para fazer filtro. Tá, Aí agora dá para gente ir em viagem. Vamos lá. Eu, só precisei... Eu não precisei jogar nada fora. E mesmo assim me livrei do peso e acabei fazendo coisas úteis. Aqui a gente vai dar uma viagemzinha legal. Nosso personagem vai correr agora. Estamos chegando aqui na próxima cidade. Vamos ver. Eu só vou passar aqui. No... Ah, na verdade eu vou passar aqui em tudo. Abrimos essa caixa. Eu vou pegar esses pregos e vou desmontar aqui essa, esse tanque de gato de moto. Pega uns alumínio e pregos. Vamos vasculhar aqui também. Beleza. Pega. Estamos ficando pesado de novo. Abre. Agora a gente vai tomar uma aguinha e o peso vai diminuir um pouco nosso gato sempre que você puder fuma alternado não tá, tenta fumar tudo de vez fuma depois de, de uns minutinhos fuma de novo aí não vai fazer mal nenhum entendeu estamos completamente pesados vou consertar essa roupa aqui e aí o peso vai dar uma aliviada pronto nossa bike tá indo pro espaço, hein? A gente tem que achar uma bike nova. Ou pelo menos peças. Loja de caça, meu amigo. Essa construção aqui é perfeita. Então olha só, armas quebradas. Pólvora, faca. E a gente só achou uma arma quebrada e pólvora. Agora a gente vai ter que se desfazer de alguma coisa. Vamos jogar.. Pentecraft fora Ainda precisa ser desfazer. Deixa eu ver como é que tá o meu cigarro. Posso fumar? E posso fumar de novo. Beleza. Agora eu vou dar uma lida nesse livro. E podemos vazar agora. Alfaiataria. Vou abrir, fomos atacados por baratas, na verdade uma única barata e eu vou fugir, eu não quero perder tempo aqui, eu quero adiantar, vamos olhar esse corpo, olha, uma roupa nova. Eu vou aproveitar largar essa roupa velha e pegar essa nova. Agora eu largo aqui a antiga. Pego cigarro, a fita, a linha. Vamos ver a farmácia. Vou usar o C4 aqui. Vou pegar os remédios, tudo menos a atadura. Já não preciso de mais atadura. E não veio mais nenhum remédio então. Vou aqui pegar o papel, o cigarro, a carne seca. Vamos comer alguma coisa? Eu comer esse aqui, que a bem já se livra de um quilo. Pronto. Essa casa intacta tem o que? Cigarro. Nunca deixa cigarro para trás. Ele é muito útil, como vocês acabaram de ver. Aqui tem chance de achar refrigerante, é muito bom. Achamos. E agora a gente vai ter que usar alguma coisa. Cara, eu vou aproveitar e viver essa poção A gente tem que parar em algum lugar e analisar o que, que a gente vai continuar pegando, porque tá foda esse peso aqui. Eu vou ler mais um livro, e agora já dá para a gente seguir viagem. Vamos seguir nossa viagem. Fomos atacados por uma pessoa louca. Eu vou matar ele. Anda para cá, para ele não ter chance de acertar a gente. Agora eu vou encostar, vou bater com a clava, vou bater com a tocha. E vou dar uma facada. Agora eu vou bater com o corvo. E ele vai morrer pelo sangramento e pela queimadura. Viu só? Procura. Pega, pega a flecha, pega. Só não pega o trapo. Agora eu vou dar um, um alimento aqui pro povo Ele tá com fome, né? Aproveitar acabar a última carnezinha. Tem essa cidade que eu não vou nela, sugiro que vocês também não vão. Já estamos aqui perto hein, de, de Pekosavski. Vamos para a estrada. Eu vou parar aqui nessa região aqui. Eu vou parar aqui e vou fazer um acampamento? Não. Vamos olhar o que tem nessa cidade primeiro. Cara eu já sei o que eu vou fazer. Vamos procurar aqui eu vou quebrar fazer uma fogueira e preparar aqui a massa com carne moída. Beleza. Agora eu venho aqui no inventário como ela e eu posso pegar essas coisas. Como a gente já está perto da cidade, não tem problema. Outra coisa, não procura com a tocha na casa, tá? Com a, a fogueira na casa. Antigamente, rolava um incêndio e você perdia suas coisas e era, era perigoso até você morrer. Eu não sei como é que tá rolando agora, mas pode ser que pegue fogo na casa, tá? Ou seja, só acenda a fogueira se você já tiver procurado. Não, não tente procurar com a fogueira acesa. Tá com fome? Então eu vou fugir. Cara, esse cara ele tem uma besta. Eu, eu vou ir pra cima dele. Porque pode ser que eu consiga uma, a, a besta dele. Vamos bater aqui com a tocha. Eu vou bater aqui com, com a clava duas vezes com a clava. Agora ele morreu. Eu bati duas vezes com a clava. Porque eu fiquei com medo de... Com a faca não dar. Aí por isso que eu não... Por isso que eu, eu não quis economizar. Mas sempre que der economiza, tá? Cada situação exige uma coisa. Se exigir que você economize, você economiza. Se não, exigir que você gaste, aí você gasta. Minha tá ouvindo umas músicas muito chatas ali. Eu acho que o meu microfone vai pegar. Meu microfone é horrível. Mas ele é muito bom para pegar ruídos externos. Cara, eu fico besta com isso. Pega tudo. Bora passar aqui no, no restaurante. Na mercearia. Eu vou fazer um café antes de eu ir embora. Porque eu não vou conseguir chegar. Eu não vou conseguir chegar na cidade que eu quero a tempo. Antes de eu desmaiar. A nossa fogueira ainda está acesa. O que, que eu vou fazer? Eu tenho certeza que eu tenho café por aqui. Vamos tomar um cafezinho agora. Aqui o café. Viu só? Deu 60 de energia. Agora a gente pesquisa aqui na, na loja de caça-pesca. Pega tudo, ganhamos panela, a panela é muito bom. Pronto, agora a gente vai vazar daqui. E a gente vai chegar em Pekrozavodsk. Chegando lá, eu vou dar uma gerenciada nos meus itens. E aí, é aquele negócio que eu falei, né? Pô, dá pra você fazer um livro enquanto você espera chegar no seu destino, cair numa cobra. Eu acho que essa barata vai me morder. tem nada não. Vamos fugir. Agora, é, eu tenho certeza que vai dar pra chegar na cidade. Eu quero chegar no abrigo seguro, tá? Na verdade, não. Eu vou, eu vou parar aqui na floresta, porque a floresta é sempre melhor. Ok. Eu vou... Cortar a lenha Com a mão mesmo Eu vou fazer 30 lenhas Opa, já fiz 40, me distraí Tá vendo como é que minha cabeça funciona? Me distraí, eu tava olhando para platão Vamos lá Larga é, as coisas que é para largar, tá vendo? O, os alfinetes, legal, né? Toma água. Eu vou fazer mais umas tochas. E o efeito de mula acabou. E vamos. não ver se dá tá pra alimentar o povo. Eu vou alimentar. Pelo então, ele ficar disponível para mim, ou ele terminar de sarar um pouco. Dormimos. Acordamos. E agora eu vou abrir o seguro. Lembrando que a nossa bikezinha está quebrando. Achamos um filme não revelado. E aqui vai estar um corpo. peixe seco olha só, essa cidade tem um hospital, tem uma universidade, não isso aqui é um, uma escola técnica. E tem uma área militar, isso é legal, mas a nossa bikezinha está 10%, tá nas últimas. Eu não tenho como consertar ela. Falta a peça, eu vou passar aqui, sem perder, é, indo em linha reta, sem andar em zigue-zague para tentar economizar ela o máximo que der. Venho aqui. Vamos ler a nossa missão? Beleza. Nos arredores da cidade encontrei um corpo de um homem segurando uma câmera. Claramente ele estava filmando algo antes de morrer. Não sei se vou encontrar algo de novo, mas eu tenho que me certificar. Eu preciso de um laboratório fotográfico para revelar o filme. Encontre reagentes na loja de eletrodomésticos e desenvolva o filme. Beleza, a gente tem que vir aqui na loja de eletrônicos. Vamos em linha reta, sem desperdiçar a bike, né, que já está em 9%. Abri aqui a mercearia. Eu vou aproveitar para fumar, né, porque agora eu posso fumar em segurança, e aí logo, logo consigo fumar em segurança de novo. Eu não quero dormir aqui nessa cidade. E também não quero perder tempo, eu quero fazer ela de uma vez só. Pegamos tudo. Não dá para pegar no chão. Então vamos inserir. Uh, verter. Vamos verter. E agora a gente vai lavar. Aqui, isso aqui é um cogumelo de uma bomba nuclear. Um cinéfilo e amante da natureza filmou a explosão nuclear. Sem sombra de dúvida. Uma epidemia, bombas atômicas. O que aconteceu aqui? Espero encontrar respostas no acampamento pesqueiro. Agora a gente tem que ir para a vila pesqueira. A vila daquele rapazinho né, que trouxe a gente Tá quatro cidades daqui. Beleza. Agora eu vou passar aqui na escola técnica. Aqui na oficina. Ah, tomara que a gente ache essa serrinha, Pedro. A serrinha é muito boa. Não achamos. Eu vou pegar aqui essa bateria, eu vou pegar a gasosa desse carro e só. Biblioteca. Poxa, eu vou fumar um charuto. Meu charuto ficou na... Meu charuto ficou lá. Eu vou tomar esse aqui. Nosso respirador quebrou, mas a gente tem mais, relaxa. Fomos atacados por um louco. Vou matar ele, não, vamos correr, correr é melhor, eu acho que não tem chance dele dropar a besta não, pelo menos não agora, a gente vai começar a ter besta quando a gente não precisar dela, vai vendo, vamos aqui, já olhamos, agora vamos aqui na outra sessão, a sala de aula, Vou abrir aqui com o um pé de cabra, que gasta menos energia. A prioridade agora não é a ferramenta, é a energia, tá? Nessa cidade aqui. Não por causa da radiação, mas por causa da bike. Então eu quero fazer o mais rápido possível para eu achar uma, uma peça de bike. Se a, se a bike ficar quebrando Ficar, por exemplo, 1% Eu vou descer dela E aí Na verdade eu não preciso descer Antigamente se quebrasse já era Era só você fazendo outro Mas agora pelo que eu vi dá para consertar Então Quando a bike quebrar a gente tá a pé Bora abrir Fumar aqui se der Já dá para fumar Vou fumar de novo. Militar, ó, tá vendo? AK quebrada. Vocês lembram que eu falei do corpo militar? Talvez a gente ache uma munição, ó. AK. AKS, essa, essa bichinha também é boa. Nosso pé de cabo enferrujado quebrou. Mas eu acho que vai valer a pena, viu? Poxa, a gente não tá achando de jeito nenhum peça de bike. Podia achar pelo menos uma pouquinho militar. O um militar, ele, ele, às vezes, tem uma pouquinho que é melhor do que a que a gente já tem. Fomos atacados por baratas. Não precisa ter muito medo. Esse aqui sai um rato, tá? Mas ele demora um turno para sair. Vamos aqui logo no, no arsenal. Uma caixa de armas, todas quebradas. Achamos uma peça de arma, isso é bom. E me fez lembrar que eu fiz a massa com carne moída e não aceitei a missão. Eu sou muito distraído. Beleza. Eu vou fumar. Estamos sem ferramenta. Três. Três corpos de militares. achamos uma peça de arma vamos aqui no no hospital e depois cara eu acho que eu vou vir a pé nessa construção aqui olha só que é tomada por insetos e depois nessa aqui que é tomada por lobos eu tenho que achar de qualquer jeito peça de bike eu não posso ficar a pé A gente vai ficar no sal aqui, a pé, velho. Vou pegar tudo. Eu acho que dá pra gente chegar no nosso acampamento. Isso aqui é uma escopeta? É uma escopeta. Eu vou ficar com essa arma. Nada de peça de bike. Ok, vamos para acampamento. E agora a gente vai estar tá a pé. Totalmente a pé. Nossa bike quebrou na porta do acampamento, viu? Tramo a pé, pessoal. Eu acho que eu vou aproveitar essa deixa para encerrar o vídeo por aqui. Quem parou para ouvir a minha loucura, entender um pouco a forma que eu penso, valeu. Tamo junto e quem viu sua gameplay também valeu, tamo junto. Quem é não viu também perdeu. E é isso aí, cara. Vamos matar esses ratinhos aqui, ajeitar os nossos itens e fechar o jogo. Pra mim já tá bom. Agora eu vou meter uma edição, tentar botar um pouquinho do que eu aprendi aqui. Alimentar o, o, o corinho, Tá, a gente deve estar tá morrendo de fome. Faz quilômetros, dias que ele não come direitinho. Quando mexe a barriga dele, só dou migalhas. Mas ah, beleza, agora fazer aqui uma fogueira. E vamos aceitar a missão. De fazer a nossa massa com carne moída. e caramba. A gente não tem mais massa. Acabou. Mas olha só, quer ver? Farinha. Você vem na farinha, dá pra você fazer massa. E agora dá pra fazer a carne moída. Vamos tentar botar rato. Não vai rolar. Vai ser essa aqui, tem que ser essa aqui mesmo. Aqui, ó. Agora a gente pegou as peças de arma. Vamos largar ela aqui para comer depois. Na hora que a gente estiver precisando de peso. Então vamos gerenciar aqui nossos itens. Nunca a gente precisa, acho que tá na nossa mão já Vou Fazer mais umas duas tochas hum. Vamos andar com essas Com aquelas é, garrafa de coca, de pepsi. Eu vou abrir aqui esse saco de ração. Fazer cola. Ler esse livro. Fazer uma colinha aqui. Essa, essa pistola, consertar essa, consertar mais uma vez. o que dá para fazer? Dá para fazer uma pistola artesanal, é, bora pegar aqui a, a bateria quebrada, fundimos a bateria quebrada e a gente agora faz bala, bora abrir aqui, usamos o que? Usamos, uh, usamos todo o nosso chumbo, dá para fazer 22 balas. Então agora a gente já vai estar tá com poder. Vamos dormir. Uma laguna, mais uma. A gente vai, a gente já vai estar tá com poder de fogo melhor agora. A gente já está com uma pistola artesanal. Eu acho que eu só vou pegar uma besta quando. Quando eu, eu puder fazer a besta, a melhor besta que tem Que é a besta pesada Tá, agora fazer aqui as nossas balas Depois eu vou me preparar também para pegar dente de leão para fazer chá Mas eu acho que agora eu não preciso Também não preciso fazer pólvora, mas eu acho que eu vou fazer filtro Com carvões Pronto. Fiz tudo o que dá para fazer. Vou desmontar esse fuzil. Vamos dar uma lida aqui. Mais um. Tomar água e dormir de novo. Vocês viram que a sobrevivência não é só continuar andando, andando, andando. A sobrevivência ela também é você parar, sentar, ler é, Viver, cara. Se, me, se melhorar, né? Muito, é muito importante você estar sempre se melhorando. E se você levar essas coisas para sua vida, você acaba melhorando muito como pessoa, melhora sua autoestima, melhora tudo em você. A gente tem que sempre estar buscando viver uma vida melhor, é, ser uma pessoa melhor. Não no sentido pesado que as pessoas sempre falam, né? Pô, você tem que viver uma vida melhor, você tem que estar sempre melhor do que ontem. Não, cara. Simplesmente faça, é... Vai ajeitando seu jardim, um dia você limpa a terra, no outro você molha, no outro você planta no outro você só observa descansa entendeu? vai de boa não precisa de ansiedade para nada velho os problemas eles vão te, eles vão te achar de um jeito ou de outro bora andar menos pesado aí estou carregando muita água aqui Vamos acertar essa roupa. Tá bom. Eu não tô com coisas necessárias, não. Tudo que eu tô aqui... É preciso. O negócio é que a gente tá sem bike. Beleza. Por aqui eu não vou fazer mais nada. Agora é procurar uma peça de bike... Não tem mais o que fazer. Se a gente não achar a peça de baga, a gente vai ter que andar com essas paradas aqui mesmo. Pegar só o necessário que está aqui e seguir a pé Então é isso, próximo vídeo eu vou ir nessa localidade, nessa localidade, a gente pode seguir para essa próxima cidade e pode ir nessa próxima cidade ver se a gente acha peça de bike. Se a gente não achar nenhuma delas, aí a gente vai seguir viagem lá para a Vila Pesqueira. Não está muito longe para ir a pé não. Então vamos ver aqui o benefício. Lenha, peso de carga, restaurar pontos de ação, chance de acerto. Eu vou restaurar pontos de ação. Lenha, comida, animais, quantidade de proteção. Gole, quantidade de proteção. Pronto. Então, foi isso o vídeo de hoje. Até mais. Valeu, galera.